Bande guru padad dandam bhakta vinda Sri chaitanya prabhu bande nitam ananda sri nanda nanda nanda bande radhika charna dayam gopi jana samayuktam vinda vanam वान छा वश्य के पास सिंधु बेवज पतितानं पावन भव विष्णु विभ्यो नमो नमः मुखं करोति वाचा लंग पंगुंग लंधेति गिरिम जत के पातम हंग बन्दे परमा आनंद माधव बन्दा होई तुलसी nabhaktipade devi sattva tvahee namo namah nara yena namaskritta naranchayi vana ruttamam devin saraswatin vasham tatoojayo hum samkirtane krsna kathopadesh gauri abhistrsho prakasanicha chadana rakto guru bhakti yukto Bhakti pramodaksh jagod varun deyam sadha paribhavang nam padam saranyam vita tiham bonotava lubhava diputam bande maha charuna revindam yat bisphurjito que me pega por muito saramurti karosh Sri Krishna Caitanya Pravunte tadanda siyaddayita gadaadhara sivasaadihi gaura bhakta binda Sri Krishna Caitanya Pravunte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 Ajanulam bita pujo kanaka bodato. Sankirtanai kamala yatakshu. dijavaro, jogadhar, moparo. Bande jagat priyakaro. Karuna bhotaro. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Ram, Ram Hare Hare. Nama Gangi Pankajam Surasurire Vandito Di Bhuktin Chamuktin Bhava no Rupenosada Naranam Ganga Taranga Ramani Ajata Kalapam Gauri Nirantara Bibushi Tabam Bhagam Nara no Priamananga Paharam Bara Sipurapati Vagi sajusho badane Lakshmi rijascha vakshashi Jasyasthi de sambihid Tangsin namaham haji Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Ram Hare Hare. Kishnath ki Gano, gaanu kala patho jani bhadi ta. Shad bhaktaa seni Bihar aspadam. Karna nandi kala juha maru prangani, si chaitana de anidheta balasad, leila sardani, krishna tketana gana nartana kala, potho jani rajita, shadabhakta hamsa chakra madupo, seni biharaspadam, Karnanandikala dhanir bahotume jivha maru prangane Si Chaitanya dayanidheta balasad leela sudha sarduni Gaudiya Gostipati, Gaudiya Gostipati. Shri Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada Paramahamsa disse o Que quer que você faça? violando as instruções de Shilarupa Goswami Pada, você vai é, bater contra um muro, você vai ir contra um final é, inauspicioso. Ele disse, se você quiser fazer alguma coisa que viole as instruções é, que contradigam as instruções de Rupa Goswami, você não vai alcançar o sucesso. Toda a sua vida, será, sua vida espiritual será inútil. Prabhupada Bhaksi disse, é a natureza da alma condicionada criticar os demais. A natureza da alma condicionada. Elas querem encontrar defeitos no Guru e nos Vaishnavas. O Guru e os Vaishnavas eles estão em tal plataforma chamada Prakrita Bhumikar, um mundo uh, transcendental. E lá não existe nenhum defeito. É por isso que Rupa Goswami escreveu estes versos: Upadushamrita, Vacho Vegan Manasakruda Vegan, aquele que controla a ira, a luxúria é, e todos esses outros é, impulsos, esses anartas é, pode pregar para todos. Com os nossos olhos, com a nossa concepção, com o nosso intelecto não só podemos ver sangue, matéria, carne, ossos, excrementos e nada mais. Então pela misericórdia do vajnava você tem que se elevar num nível no qual você vai enxergar o que é o que como realmente as coisas são aqui tudo se transforma o seu corpo tudo aqui pode se transformar mas no mundo transcendental as coisas são eternamente presentes mesmo que seja um grão de areia no mundo transcendental um, grande, um, grão, um grão de areia do mundo transcendental é mais valioso do que esses infinitos universos materiais. Um grão de areia do mundo transcendental é mais importante do que todos os universos materiais, porque aqui tudo é negativo. Aqui tudo vem de Maya, da misericórdia do Senhor misturada a Maya. Como diz este verso do Brahma Samhita, tudo é feito por Krishna, direta ou indiretamente, mas mesmo assim, a realidade material é Maya, é a sombra do conhecimento, é a ignorância. Então, enquanto estamos no mundo material, se nos desviamos minimamente do Guru dos Vaishnavas, isso nos joga fora, Do caminho do bhajana E se você perde Essa sua conexão Como você vai conseguir Recuperá-la Porque todo o seu Bhajana, sua vida espiritual Depende da misericórdia do guru Então ontem Eu não tive tempo suficiente Para explicar Que essas duas diferenças dentro do Guru Tattva. O Tattva é único. O Guru Tattva verdade sobre o Guru, é uma verdade única, indivisível. Mas existe, por exemplo, o fato de que o seu Guru vem, você tem que observar o Guru Puja, a adoração ao seu Guru. Você tem que adorar o Guru. Quando o Guru dele vem, ele também tem que fazer Guru Purnima. Mas ontem... É, Maharaj está dizendo que... Purchotam Prabhu descreveu que, que ontem era o Guru Purnima. É, então existem as quatro sampradayas dentro da civilização. Os verdadeiros Vaishnavas puros ou os gurus perfeitos nasceram dentro dessas quatro sampradayas. E lá, se nós formos, a origem dessas quatro sampradayas são os pés de lótus de Nityananda. Então nós temos que prestar reverências a este Guru Tattva original, Nityananda Balarama. Ele vem na forma do Guru diante de nós. Prabhupada vem na forma de Nityananda Baladeva. Ele veio até aqui, mas você não pode entender. Você pensa que é um ser humano e você vê defeitos nele. Nityananda Prabhu manda o Guru neste mundo material para nos salvar desta il grande ilusão. Não sou eu que estou dizendo isso, está escrito no Srimad Bhagavatam, diz Srila -sham que os devotos puros, eles são os mensageiros do Senhor Supremo que vêm ao mundo material, do mundo espiritual. Então, nós encontramos no Bhagavatam contáveis evidências, nós não temos tempo para discutir tudo está escrito janatan janardana é um dos nomes do senhor está supremo ao observar a janardana, situação Dolorosa da alma condicionada. Janardana significa aquele que termina que, com todos os nossos problemas, que nos dá a benção para começarmos é, a nossa vida espiritual. E esses problemas não significam Ah, eu estava sem dinheiro, agora eu consegui dinheiro. Não. Não é uma questão material. O nosso problema é conseguir nos liberar dos anatas e fazer vida espiritual. Nosso problema é o único de todos, não conseguir fazer bhajana, não conseguir adorar Krishna. Esse é o único problema. Nós estamos observando a realidade de acordo com os nossos samskaras, as nossas impressões das vidas passadas, então nós corremos atrás de outras coisas. Como se você estivesse com um vidro vermelho na frente dos olhos, você vê tudo vermelho, num vidro azul você vê tudo azul. Então você não está enxergando através da realidade em si, através dos seus samskaras, as suas impressões das vidas passadas. E essa é Maya. Essa é uma definição excelente. Maya transforma a nossa visão e nós enxergamos coisas imperfeitas e podemos até criticar os Vajnavas. Então, de 100 em 100 anos, muitas coisas mudam. Isso é um programa de Maya, tô fazer você ficar ocupado com o mundo aparente, com as coisas que se manifestam ao nosso redor. Maya faz isso, ela nos faz ficar entretidos, ocupados com o mundo, com a aparência material do mundo. Então existem dois tipos de verdade, uma verdade real e a verdade aparente, dizia Prabhupada Bhaktisiddhanta e nós, almas condicionadas, nos estamos ocupados com o mundo aparente. Nós não conseguimos entender que temos que ir embora deste mundo material, que nada aqui pode ficar. Nós não conseguimos realizar. Maya não nos permite realizar que nós temos que ir embora daqui. Então, o Guru Vaishnava vem do mundo transcendental para liberar todos. Aqueles que realmente têm esse desejo, eles vão se associar com os Vaishnavas puros e vão para o mundo transcendental. Então, a natureza da alma condicionada é encontrar defeito no Guru e nos Vaishnavas, quando na verdade não existem esses defeitos, é uma ilusão de Maya. Essa é a natureza da alma condicionada. Prabhupada dizia não encontrem defeitos nos gurus e nos Vaishnavas. Prabhupada Bhaksidanta dizia isso, por favor, tente encontrar seus defeitos, os defeitos dentro de você. É lá que você deve procurar defeitos. O meu pedido a todos, dizia Prabhupada Bhaktisiddhanta, é achar defeitos em você. Se você está, começa a procurar defeito nos outros, na condição de alma condicionada, os defeitos dos outros vão vir para você. É como uma, uma, uma doença contagiosa. Você pode achar defeitos nele e você vai se contaminar com isso. Tente não aplicar seus sen órgãos do sentido, sua mente, seu intelecto, com o mundo material. Tão Então, preocupado, eu dizia: Então, pela combinação de Então, e Prakriti dizia: combinação que como uma sociedade entre Deus e a energia material, esse mundo se manifesta. E você naturalmente se sente atraído ou, repu ou sente repulsão pelas coisas que estão aqui. Você de repente não gosta de alguém, vá embora, eu não quero ver você. Isso é uma repulsão. E tudo isso faz parte da ilusão material não glorifique almas condicionadas não critique, critique almas condicionadas ambos são proibidos se você quer glorificar uma alma condicionada você vai dar atenção a ele com a sua, a sua forma material seu comportamento, seu caráter material tudo isso vai fazer parte do seu foco E os defeitos que tal pessoa tem, que você não quer enxergar, elas vêm para dentro do seu coração. Isso é um grande problema. Mesmo que você esteja glorificando, imagina quando você critica. Quando você, quando você glorifica, você recebe problemas materiais. Se você glorifica uma alma condicionada, você vai receber karma negativo. E se você a critica, o karma é pior. nós estamos num mundo feito de feitiçaria. Isso aqui é feiti o feitiço de maia. Você pode achar que isso aqui é tudo verdade, mas não é. Tudo isso aqui vai ser destruído hoje ou amanhã. Então, não pode ser verdade. Não tente se, não tente depender de coisas materiais. Caso contrário, você não vai poder nunca entrar na raça Tattva nos passatempos de Radha Krishna. Qual é o ponto? Raça é algo necessário. Sem prazer, sem desfrute, ninguém quer viver. Ninguém conseguiria viver. Mesmo uma formiga. Mesmo um chacal. Mesmo um porco. Um corvo. Todos os seres. Um pequeno mosquito. Sem raça sem é, prazer de viver, a criação não aconteceria. Então, todos os seres vivos desejam raça, desejam alguma forma de desfrute de prazer. Mas esse desfrute material não é um prazer espiritual, é um prazer contaminado, material. O um mosquito quer sempre chupar mais sangue, o porco quer comer mais fezes e mais urina, é a natureza deles. Então eles também vão vão buscar desfrute, se você vai bater no mosquito, o mosquito foge, porque ele quer viver muito, ele quer sobreviver. Quem quer morrer? Ninguém quer morrer. Porque as pessoas querem desfrutar o mundo material, os seres todos. Por exemplo, um poeta materialista como Rabind Rabindranath Tagore. Ele recebeu o prêmio nobel, recebeu o título de cavaleiro na Inglaterra, na Inglaterra. Ele às vezes misturava alguma coisa de espiritual. Ele, depois que ganhou o prêmio, ele se associou com Shilabhakti Siddhanta Sarasvati Prabhupada por algum período. Ele chegou a ser um pouco favorável, mas ele ainda tinha um olhar impessoal em relação a Deus, pelo menos uns 50%. E ele escreveu, o que ele quis dizer? Nesse mundo lindíssimo, eu não gostaria de morrer. Mesmo no momento final, quando ele estava para abandonar o corpo. O corpo dele foi colocado numa campana de vidro. Para que ele pudesse continuar olhando a beleza da natureza. Ele já estava doente. E ficou numa vitrine para olhar o mundo. Mesmo no mundo final, no momento final, ninguém quer deixar esse mundo material. Como no caso de Yudhisthira Maharaj, que respondeu para Dharmaraj, que veio na forma de um pássaro de bico longo, e se manifestou assim para Yudhisthira Maharaj. Ele era o semideus do karma, o semideus da morte, Dharmaraj. e Maharaj era uma pessoa perfeita, então ele deu resposta perfeita a todas as perguntas. Então, muitas perguntas surgiram ali naquele, naquele, nesse passatempo. Então, a primeira é o que é extraordinário? O que, é o, o que existe nesse mundo material que é o mais extraordinário? O mais surpreendente nesse mundo material é que, mesmo que todos saibam, todos sabem que nós vamos morrer hoje ou amanhã. Mas, mesmo assim, Pergunte para as pessoas, você vai morrer algum dia? Eles vão dizer que sim, mas eles não querem. E por, por que, que eles não querem? Eles não querem admitir isso profundamente. Porque, e qual é a prova? Que eles vão cometer pecados, eles vão é, viver uma vida suja e imperfeita. Se eles tivessem a realização de que vão morrer, que vão ter que receber os frutos do karma, todo mundo agiria de maneira perfeita. Se você perguntar para um homem o que, que você quer, o que você quer? Ele quer carne, peixe, porcarias. Mesmo, mesmo que alguém seja condenado à morte, que no dia seguinte, às cinco da manhã, ele vai morrer. Aquela pessoa vai pedir álcool, carne, mesmo que ele seja enforcado. E nós somos esses mesmos tolos que estão dentro da armadilha de Maya. Nós vamos discutir isso. Eu vi 25 anos atrás no nosso templo um sapo uma vez e tinha uma cobra lá e o sapo era grande, a cobra não conseguiu engolir o sapo inteiro e eu fui perto da cobra todo mundo falou, não, não, vá mas eu falei, a, a cobra não pode fazer nada porque ela está com o sapo preso na boca e eu fui ali olhar essa situação dolorosa e ela mordendo o sapo o sapo desesperado ali tremendo todos nós vimos isso ali no templo e nós estamos assim, como sapos sendo presos por Maya e ela estava nos engolindo a única maneira de escapar disso é tomar abrigo do Guru dos Vaishnavas. Aqueles que tomam sempre abrigo total nos pés de lótus do Guru não tem duplicidade. Eles não vão passar por esse perigo. O que que Yudhisthira respondeu para Dharmaraj? O que é a coisa mais extraordinária, mais surpreendente, mais estranha desse mundo? Ele respondeu este verso. Então, essa história é reportada no diálogo entre Parikshit Maharaj e Shukadeva Goswami, que responde às perguntas de Parikshit no Sri qual é a pergunta? Como ele vai responder essa pergunta? Então, a resposta foi, todos nós vamos morrer. Então, nos diga qual é a melhor maneira de fazer vida espiritual para que a gente possa receber benefício sabendo que nós todos vamos morrer. Então, Sukadeva Goswami vai responder isso para Parikshit. O que nós temos que fazer diante do fato de que todos estamos, estamos para morrer e ninguém quer perceber isso? Ninguém quer admitir isso em relação a si mesmo? A resposta de Udishra Maharaj foi essa. Ele disse, todos vão morrer, mas todo mundo no fundo acha que não. Isso é o que existe de extraordinário. Então, Parikshit Maharaj, que estava ouvindo essa, esse diálogo, perguntou, mas se a gente sabe que vai morrer, qual é. A melhor maneira de viver, de fazer vida espiritual, para a gente poder morrer e alcançar o um nível mais alto. Shukadeva Goswami, que estava contando a história, responde, você tem que tomar abrigo de Hari dos santos nomes, de Deus e dos seus nomes sagrados. E do Harikata. Porque o santo nome de Deus é não diferente do Harikata puro. Ambos são o som da flauta de Krishna e a personificação do próprio Deus e da sua misericórdia. Adorar Krishna não é um brinquedo, não é uma coisa qualquer. Prabhupada Bhaktivedanta dizia isso, que a adoração a Krishna não é um brinquedo. E até que você possa se doar totalmente... Até que você possa se doar totalmente. Até que você possa se dedicar totalmente a Krishna. Você não consegue obtê-lo se você não fizer isso. Prabhupada Bhaktisiddhanta dizia isso: você tem que se doar tudo. E Krishna explica isso. Krishna quer tirar tudo de você, tudo de material. Para ele poder Sim. lidar, Assim si mesmo, você. Na Chaitanya Charitamrita, isso está explicado de maneira muito bonita. Está, esse, esse trecho, esse verso está no final do diálogo entre Raya Ramananda e Mahaprabhu. Chamado de Raya Ramananda Samvada. O diálogo entre a conversa com Raya Ramananda. O que Krishna diz? Ele vai dizer que os seres humanos são tolos. Eles querem matéria. Eu sou transcendental e sábio. Por que, que eu vou dar matéria para eles? Para que eles continuem caindo. Não é melhor que eu mostre para eles meus pés de lótus? Veja, sintam atração por isto. Está escrito isso no Chaitanya Charitamrita. O que, que eu vou dar? Coisas que são iguais a excrementos para os seres humanos que estão me pedindo as coisas, me pedindo tudo. Melhor eu dar a eles meus pés de lótus. Esta é a natureza de Krishna. Krishna quer se dar a você, mas nós não queremos receber. Nós temos ideia nenhuma. Gouranga Prabhu escreveu. Você tem que entender que a, a, a verdade, o verdadeiro tesouro é espiritual. Quando essa realização vai chegar? Quem é Gauranga? Gorkhi Vastu. Você precisa realizar isso. E nós temos que chegar a uma consciência transcendental que se manifesta através de uma dedicação total. Se tiver 0,000,1 de deviação, você não recebe Bhakti. Então, Krishna é o oceano desse raça, desse prazer espiritual. Mahaprabhu, o avatar dourado é quem nos vai dizer isso. Krishna é a fonte desse prazer divino infinito. E agora nós vamos voltar a falar de Srila Prabodhananda Sarasvati Pada. Nós poderíamos dizer que Rupa Goswami e Prabodhananda são os achares mais rassicas, os achares que mais sentem o sabor da transcendência do prazer espiritual. Então, no Radha Govinda Lila, ele é Tungavidya. Ele é essa específica expansão de Shri E ele escreveu incontáveis livros, Chaitanya Chandra, Navadwip Satuakam, muitos livros ele escreveu. Se você colocar o livro assim de maneira diagonal, <risos> <risos> Maharaj disse que se você Colocar o livro na, na horizontal Ok, mas se você virar o livro na diagonal vai, vai escorrer raça dali E a gente riu e ele disse Vocês são todos? vocês acham que eu estou mentindo? Não, ali tem raça Tata genuína Se alguém conseguir ler e alcançar esse nível, essa pessoa vai ficar impressionada, nunca mais vai parar de ler. Mas você precisa estar sob a guia do Guru dos Vaishnavas para chegar nesse nível. Não basta comprar o livro, então ali você vai meditar e entrar. Quando você chegar nesse nível, você vai uh, entender o que Radegovinda fazem. Então, muitas brigas aconteciam entre devotos e não devotos naquela época. Eles não conseguiam entender quem era Prabodhananda Sarasvati. Eles ficavam confusos. Eles achavam que Prokashananda de Varanasi e Prabodhananda eram a mesma pessoa. Porque existia Prabodhananda Sarasvati e Prokashananda Sarasvati, duas personalidades diferentes. E Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele dizia de jeito nenhum, são dois autores diferentes. Não se trata do mesmo, do mesmo sábio. Pela misericórdia do nosso Guru Varga, Shri Babas Babaji Maharaj escreveu um livro sobre Prabodhananda Sarasvati em Bengali, baseado no Siddhanta de Prabhupada Bhaktisiddhanta. E nesse livro, Maharaj explica que, de acordo com as, com as datas históricas, que dia que Mahaprabhu foi para Varanasi, e quando Mahaprabhu foi para o sul da Índia, tudo isso você precisa calcular e você não consegue entender a, a, a, o calendário. Por quê? Porque primeiro Mahaprabhu foi, aonde ele foi depois de tomar Sanyasi? Onde ele foi? É? Sannyas, past, Marko, onde ele foi? Depois de tomar sanias. South India. We South India past, ele foi para o sul da Índia. Então, nessa viagem para o sul da Índia, Mahaprabhu foi para onde? Vidyanagara. Vidyanagara. E no curso dessa viagem para o sul da Índia, ele foi até Ranganatha. Ranganatha eu fui lá também. E ali é considerado a própria Vaikunta. Existem oito Vaikuntas que são comparáveis à Vaikunta transcendental. Um dia eu vou falar sobre isso de Shambhava. Você vai com um humor transcendental, você recebe muito benefício de ir para lá, muitas bênçãos. Na Misharanya é a oitava, Jagannathapuri é outra, Rameshwaram, Ranganatham, Dwaraka, Badrinatha. Existem oito lugares que representam Vaikuntha aqui, na realidade é material, e Shri Rangam é um deles. Está escrito isso nas, eh, nos, nos manuscritos, que Ranganatha Chetra é eternamente presente, essa cidade existe para sempre, eternamente. E Mahaprabhu lá encontra com três irmãos, Benkalbata, Prabodhananda Nanda Sarasvati Padre, que nós estamos glorificando hoje, e Hum. Tiro Bhata. Tinha um menino lá também chamado Gopal Bhata, que era filho de um deles. Então, um deles é Prabodhananda Sarasvati. Então, a nossa sociedade da Gaudia, eles vão brigar comigo sobre esse ponto. Eles têm acharas que querem brigar sobre esse ponto, mas como assim? Então, as pessoas não entendem que para Bodhananda Sarasvati, às vezes, fala de si mesmo como um grande Mayavadi de coração seco. Que está, isso no último verso das declarações dele. Mas então, e aí eles vão achar que ele era um Mayavadi. Não! Ele estava dizendo assim por humildade, porque os Vaishnavas falam, eu sou um grande Mayavadi, eu não tenho fé em Krishna, eu não tenho fé no Guru. Isso é uma maneira de falar. Para Bodhananda, eles vão dizer que é um nome Mayavadi. Mas não é assim de Shambhava. É, foi uma maneira de falar. Então, nesse livro, Shambhas Babaji Maharaj explicou toda essa questão. Não podemos estabelecer coisas diferentes de, do fato de que ele era um grande Vaishnava. Por que esse nome? Por que ele se chamava Prabodhananda. Mahaprabhu encontrou três irmãos. Por que um deles se chama Prabodhananda. É o um nome de Sanyasi? Sim. E como que ele estava em casa, então? As pessoas fazem perguntas assim porque elas não têm misericórdia do Guru. Elas não encontram a solução. Se você tiver misericórdia do Guru, você harmoniza todos os problemas, todas as questões espirituais ou dos passatempos, tudo. Então, Mahaprabhu, quem? Quem é Mahaprabhu? Ele é o Senhor Supremo, o próprio Krishna. Ele queria estabelecer Rasa Tattva em todos os lugares, ou melhor, nos lugares apropriados. Se ele encontrava recipientes limpos e puros, ele colocava lá Rasa Tattva. Em poucos momentos, ele deu alguma misericórdia sobre isso com desconto para as pessoas, para distribuir um certo grau de misericórdia. Há momentos em que o Senhor Supremo não vai calcular a pureza das pessoas. Ele vai simplesmente distribuir a misericórdia. Se você não tem pote, eu mesmo lhe dou um, um, um recipiente. Ele dava o recipiente e a raça mas isso é um comportamento especial mas não significa isso não significa que hoje você pode receber assim naquela época até os muçulmanos que ajudavam Mahaprabhu a atravessar o rio o rio, eles são muçulmanos eles matem, matam a a, a, a, a vaca não? a vaca sagrada isso é um indício de que não há um respeito e uma compreensão sobre Deus e a natureza etc. Mas mesmo a eles, eu, mas eu, do meu ponto de vista, de eu vou considerá-lo um irmão muçulmano, pois ele é muito mais elevado do que eu, ele encontrou Mahaprabhu. Então, é necessário harmonizar esses, esses pontos de vista, e esse muçulmano, que eu considero um grande irmão, ele desmaiou quando ele fez Mahaprabhu atravessar o rio. Ele não conseguia mais sobreviver depois de ter feito esse serviço a Mahaprabhu. Ele sentiu a potência do Senhor Supremo. As esposas do rei Patra Parudra, que estavam sentadas num elefante. Esses reis daquela época tinham quatro ou cinco esposas. Esta era a cultura, que elas estavam sentadas num elefante. De longe, porque Mahaprabhu não encontrava com mulheres. Não significa que ele odiasse alguma matagem. Ele estava alguma senhora. Ele estava fazendo isso para nos distribuir misericórdia, para explicar que os saniãs não podem ficar sozinhos com mulheres. Então estava escrito que todas as esposas de Patra Paruda estavam sentadas no elefante e, e elas estavam cantando os santos nomes. E ouviram Mahaprabhu cantando os santos nomes e elas sentiram amor puro por Deus e começaram a chorar. Mesmo pássaros choravam ao ver Mahaprabhu passar. Está escrito isso num kirtana: que os animais choravam ao ver Mahaprabhu passar, de prema, sentindo amor puro por Deus. O próprio Krishna, é capaz de dar prema, amor puro por Deus até para as plantas Rupa Goswami vai dizer que quem sem Krishna ia dar amor puro por Deus até para as plantas, para grama mesmo assim é mais, mais é mais misericordioso do que isso Goranga, o avatar dourado, é ainda mais misericordioso. Porque em Krishna, quando Krishna dá esse ao mundo, Krishnanam, Krishnavatar, eles não são liberais, como Guru Nanak. Tão muitos casos. Então, algo muito, muito bom. Do Mahaprabhu vai, o sul da Índia. Então, ele vai encontrar esses Vaishnavas. ele vai dizer, por favor, Angalabhata, deixa eu tomar prachada na sua casa. Porque naquela época os brahmanas ainda eram muito... É, se comportavam muito bem, hoje em dia não mais. Naquela época, você podia acreditar nos brahmanas. Hoje em dia, as pessoas vão dizer, eu sou um brahmana, mas você tem que checar sua pureza. Você tem que checar três gerações se eles estão ainda seguindo pureza e perfeição. Senão eles perdem a posição de brahmanas, se eles não seguem. E eles não usam mais o, o cordão, e mesmo que usassem, essa não é evidência de que alguém seja um Brahmana. Krishna disse isso no Gita. Não é porque o pai é um Brahmana, o filho também seja um Brahmana. Então eles convidaram o Mahaprabhu. O Mahaprabhu foi tomar prachada na casa deles. Eles entenderam que ele era o próprio Krishna simplesmente com uma cor diferente. Mahaprabhu. pode ficar aqui? Durante Chaturmasya, eles perguntaram para Chaitanya Mahaprabhu. E eles disseram sim. Ele disse, Mahaprabhu disse sim, eu posso ficar aqui com vocês durante esses meses, quatro meses. Então, eu gostaria de tocar esse ponto. Qual é o ponto de Chaturmasya que você precisa se lembrar do Senhor Supremo? sem parar nesses quatro meses. Então, nós precisamos ouvir o Harikata cantar os santos nomes de maneira de um Vaishnava muito puro. Isso chama-se Havishan, algo puro, como o leite, o ghee, o, o mel. são como uma qualidade de arroz muito puro que ainda não esteja fervido então existe essa receita com bananas verdes mas enfim, de qualquer forma seguindo essas regras e qual é a regra principal? Bhakti Nathakura escreve tudo sobre tudo isso. E Bhaktinoda Thakur coloca ênfase nesse fator. Que nós temos que estar continuamente em conexão com o Senhor Supremo através do Harikata. E Mahaprabhu quis. Lá, e discutir todo o Harikata e o Kirtana. Então, existiam épocas em que eles, eles aconteciam quatro Harikatas por dia. dia. Então você pode fazer, cantar antes do arati, depois do arati, antes da prachada, depois da prachada, você pode recitar o dia inteiro o Mahamatra e depois do arati das 12 você também deve cantar. Gurus Vashinava são tão inteligentes que eles não deixam você ficar com um tempo livre para se perder em maya. Você está sempre perguntando como que eu vou me encontrar com maya, com o prazer material. Os Vashinava são tão inteligentes que eles programam tudo de uma maneira que você não consiga se, se, se distrair com maya. Então eles vão dizer para você também, cante uma laca por dia. Mas Krishna As Babaji Maharaj, Ele disse que se você estiver em uma condição muito condicionado, o seva é mais importante do que o Harinama. Mas se você está condicionado e você está ocupado em seva, isso vai lhe manter longe de Maya. Mas mesmo assim você precisa manter um, um, um número de de Mahamantra para cantar, mesmo que o seva seja melhor na condição de quem está muito condicionado. Quem está menos condicionado pode se dedicar mais ao Mahamantra. Mas mesmo assim, não, não é que nós temos autorização de não cantar os santos nomes, nós temos que tentar ao máximo. Então, o Christian das Babas de Maharaj disse, você está fazendo seva com a mão, mas e com a boca? Por que você não canta os santos nomes enquanto você limpa a panela, e enquanto você toma banho? para você conseguir fazer 50 mil harinamas, cantar o dia inteiro, quando você vai de um lado para o outro, na rua, aqui, para lá e para lá, cá. Isso é um conselho para a alma condicionada. Mas você vai superior a isso. O harinama é muito importante, mas você não realiza isso agora. Quando você conseguir realizar que os santos nomes são a coisa mais pura, aí sim você vai cantar sem parar. Que o Harinama ele é ao mesmo tempo a ação espiritual, a prática espiritual e o objetivo da espiritualidade. Hoje em dia você fica se sentindo cansado, né? Qualquer coisa que você faz você quer cansar, você quer descansar. E aí você convida a parada. Se você para de fazer Seva, tente se lembrar da importância ao Harinama limpo. Se você conseguir cortar todos os seus anartas de maneira muito limpa, você tem que cantar dessa maneira, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Hare Hare. Você tem que cantar São os santos nomes em contato com o Gurudeva. O Harinama não é pronunciar sem prestar atenção. O Harinama é pronunciado com o coração. Tantas coisas eu preciso dizer para vocês, mas o tempo está sempre limitado você tem que esperar que eu possa ter mais tempo então nós estamos falando de Pada, que ele era um sanyasi ele era é o guru de Gopalabhata Goswami como é possível? ele era tio de Gopalabhata tio paterno então, lá no sul tinha milhares de pessoas que eram mayavadas, eles mudaram de ponto de vista por conta da influência de Mahaprabhu. Eles vinham da Ramanujya Sampradaya, eles tinham tomado iniciação na Ramanujya Sampradaya. Antes eles não estavam na Gaudia. então o que aconteceu? Mas depois que Mahaprabhu ficou lá, todo o coração de todas essas pessoas se derreteu. Ah, ele falou tantas coisas lindas, mas um dia eu vou falar sobre elas, não agora, de Shambhava. Então, eles não podem deixar Mahaprabhu. O coração deles está quebrando. De tanto amor. Então, pela misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu, eles conseguiram entender e se inspiraram Para adorar Krishna dessa determinada maneira, Raganuga, com uma relação muito profunda. Adorar Krishna significa, você tem que aceitar uma relação muito profunda com Krishna. Não como Narayana, ó Senhor, você é Deus, com uma distância longa. Para adorar a Krishna, nós precisamos nos sentir próximos dele. Krishna não gosta dessa distância. Krishna quer brincar com você, abraçar você. Krishna quer tomar os seus remanentes na alimentação. Então, tudo é diferente. Krishna é ação pura. Tudo ele faz. Tudo que ele faz tem raça, tem prazer espiritual. Ele é o oceano desse prazer espiritual. Mahaprabhu para a o Arupa Goswami, ele é um então, ele oceano infinito de raça. Nessa condição, porém, é impossível entender isso. Então, eles queriam mudar o próprio Bajana. Então, para Nanda Sarasvati Pada, ele começou a adorar Radha Govinda de Então de Bhatta, nós vamos falar quando chegar o aparecimento e o desaparecimento dele. Quanta boa fortuna ele teve. E quando Mahaprabhu se foi, Mahaprabhu deu para ele essa instrução. Não se case. Não deixe esse menino se casar, esse Copalabata. E quando o seu tempo estiver maduro, você venha me encontrar. Então, Gopalabhata Goswami, ele chegou até Vrindavan, em determinado ponto. E como nós podemos solucionar todos os problemas? Como nós podemos ter certeza que para Bodhananda Sarasvati não é o mesmo homem que assinava Prakashananda Sarasvati. Porque Prakashananda era um Mayavadi. Sobre ele estava escrito no Shaitanya Charitamrita que ele desenvolveu uma lepra branca. <tos> Então, esse mantra ele pronunciou, em Varanasi, existe um Acharya Mayavadi, adueta. ele explicava um, um Adwaita Mayavadi Vichar. Os mayavadis não gostam de imaginar que o Senhor exista. O Mahaprabhu dizia, eles querem cortar meu corpo em pedaços. Ele sentia dor ao, ao ouvir o que eles diziam, porque eles queriam que Krishna não existisse, e Krishna estava aqui. E Krishna disse, eu vou puni-lo. E ele recebeu lepra, e mesmo assim ele continuou falando contra Deus, não entendeu. Mahaprabhu falou sobre isso quando ele estava em Navadvipa e depois ele foi tomar o sannyasi. Chequem os anos. Aonde Mahaprabhu tomou a Virbhav? Isso. Em 1470, Mahaprabhu nasceu segundo o, ca o calendário Bengali. soma 24 anos. Então, estamos falando de fevereiro, começo de fevereiro, mas estou falando, é um mês no calendário védico. Então, quando ele fez 24 anos, no dia seguinte ele tomou sannyas. Depois de ele tomar sannyasa, ele foi para Puri. Então, quando que ele foi para o Sul da Índia? Eu não estou entrando em detalhes. Então, de Puri ele foi ao sul da Índia. E no sul da Índia. Ele ficou rodando pelo menos dois anos, talvez até mais no sul da Índia. Então, Como é possível? que ele tenha ido a Vrindavana. Depois de muito tempo, ele foi para Vrindavana. Primeiro, ele vai voltar do sul da Índia e ele faz um passatempo longo com os devotos. Depois disso, ele foi para Vrindavana. No caminho de Vrindavana, ele liberou todos esses mayavads desse delírio que eles tinham. Quando o Mahaprabhu foi para o sul da Índia, quando que ele tomou sannyasi, quando que ele foi para Vrindavana? Então qual é a sua objeção? Então, como que ele foi para casa de Prabodhananda? Se Prabodhananda era um sannyasi? Então, qual é a resposta? Que o Sannyasi não mora em casa. Esse lugar que ele foi era Shiriranga, que é não diferente de conta. Então, uma grande personalidade, um grande pandita, que conhece o Gaudiya Siddhanta. A sua casa ficava perto de Gopesha. A casa dele dá para a gente ir visitar. Ele era é uma personalidade importante e o filho dele também estava lá. Ele tomou sannyasi e viveu três quilômetros de distância dessa localidade. Porque ali era considerada, a plataforma transcendental ali era considerado o Vrindavana. E ele continuou fazendo esse na puro a 3, 4 quilômetros de distância da casa dele original. E ele foi, ele abandonou a casa onde ele morava e foi ficar na, na margem do rio Kaveri. Ou eles estavam no templo, porque existiam templos que tinham é, uns lugares para os devotos ficar. Você vê que do lado de fora, às vezes, tem lugar para os devotos dormirem. Em Varsana, um em Varsana tem um templo assim. A sua construção foi feita... Estamos falando de um templo que foi construído ao lado do templo de Hiradharani. em... Em Vrindavana também tem templos que tem essas marquises embaixo delas, as pessoas dormem. Em Vrindavana tem esse templo que tem essa grande árvore, as pessoas dormem ali. Todas as famílias dos brahmanas moram em volta desse Quem templo em Vrindavana. Em então, Shirangam, famí essa família era tão importante, Tão bem considerada a família de Prabodhananda Sarasvati. Então, como é possível estabelecer exatamente esse lugar? Você pode viajar lá e, e, e, e ir até lá. Mas ele não ficava numa, na casa dele de família, com certeza não. Porque está escrito também que Gopalabhata, quando era pequenininho, que era sobrinho dele, ia até ele, saía de casa e ia até ele. Então, significa que ele não estava na casa da família. E ele aprendia, fazia aulas lá com Bodananda Sarasvati. Chanda, em sânscrito, é chanda. Então, chanda o que é? Você fala. está falando de, uma, ah, de, uma, de notas que nós decoramos ao, me ao memorizar os mantras. Isso acontece com os mantras em sânscrito. esse conceito de alancar, de ornamento, usar palavras lindas para escrever. Um, mas, e ele aprendeu tudo isso lá, Gopalabhata. E ele tomou a iniciação do, do próprio tio que havia se tornado Sanyasin. Então, Prabodananda Sarasvati deu a são para Gopalabhata. Entendem? Você pensa que você tem relação, essa é a minha família, tem esse, tem aquele, mas os Vaishnavas não consideram dessa maneira. No momento presente, as pessoas não conseguem entender isso, aqueles, mas aqueles que penetram os segredos das escrituras, para eles, eles é imperativo. Alguém quiser ler os Vedas, o Vedanta, os Puranas, qualquer diferente tipo de escritura. Primeiro, tal pessoa precisaria estar iniciada. Mas ninguém hoje em dia faz isso. Sem se iniciar, você, a sua leitura não vai sobreviver. Você não vai lembrar tudo. Não vai ficar estável como conhecimento que você armazenou. Mas enfim, hoje em dia é assim. Aquele nome de sannyasi que ele tinha. Isso causa também questões. Eu posso mostrar para vocês que na maioria das pessoas naquela época eles tomavam Ekdanda Sannyasi como Madhavendra Puripada, ele não Vaishnava. Mas mesmo assim. Ele tinha uma danda só, então numa única danda, Vaishnava, vou considerar seis pedaços ali. Em vez só três, como fazemos no Siddhartha. Sannyast não significa, porque eu tenho a danda, você tem que me emprestar reverências para mim. A danda é uma resolução que sem fazer seva para Krishna, você não tem outro dever. Toda a vida tem que estar dedicada a esse ponto. Mas quem quer obedecer? Todos eles são como Vaishnavas. Eles was a Mas a foi sistema, mas, então, no Bhagavatam o que está aprovado são três dandas, não uma danda que é concebida como três diferentes, como eles faziam naquela época. Mas agora não temos tempo de discutir tudo isso em detalhes. E por que, que vocês, as pessoas não querem aceitar que para Sanarasvati seja um Vaishnava um e um Sanyasi? Sim, ele era. Então o nome dele parece um nome de Mayavadi, Sarasvati Pada, mas ele não é um sannyasi Mayavadi, ele não é a doita. Se você vai ver, alguns templos têm esses desenhos e você vê ele com uma danta só nos desenhos. E aí você vai ter uma prova. Isso não significa... Madhavendra, Puri Padra, tinha uma danda só, Mahaprabhu também. Mas isso não significa que ele seja o Mayavada, ele é o próprio Senhor Supremo. Ele discutir isso. Mahaprabhu então tomou Sannyasa. Em Katwa, de Em Katwa, de Keshav Bharati e ele era oficialmente um Mayavadi, mas na verdade não, porque pela misericórdia de Mahaprabhu estava cheio de prema, de prema por Deus, pelo próprio Mahaprabhu. O segundo ponto devemos que devemos discutir, é como é possível porque então, Mahaprabhu, quando tinha ido para o sul da Índia, perdoe, eu não entendi. Ah, essas pessoas trocaram da Ramanuja Sampradaya para Gaudiya Sampradaya. Eles não eram Mayavadis. Eles adoravam Lakshmi Naraya. Mas todos eles Quiseram se, se transportar para Gaudiya Sampradaya, como tinha acontecido com Valabacharya em Puri, Ele vai tomar mantra de Gadadara Pandita. Valabacharya tomou mantra de Gadadara Pandita dos lábios de Lao chegada a dar a mas hoje em dia eles mentem sobre isso, eles não querem falar a verdade. Para manter controle sobre as instituições. Então, quando esses, esses Vaishnavas foram convertidos pela misericórdia de Guranga Mahaprabhu e quiseram entrar para Gaudiya Mata, o coração deles estava cheio de raça, de êxtase espiritual. Mahaprabhu pode trocar o coração das pedras e dos animais. Como que ele não poderia trocar o poder no coração das pessoas? Então, Prabhupada Nanda Saraswati vai para Vrindavan. E ele vai para essa localidade de Kham, Kalmavan. Kham, e ele cantando santos nomes consegue entrar em meditação profunda e enxergar coisas muito elevadas. Não era um tipo de poesia mundana. e vê tudo nos passatempos de Geradakrishna. Algo tão bom, tão bonito você enlouqueceria. Nunca ninguém viu nada semelhante. A arte que ele tinha para escrever ou para servir. Então, para Bodhananda, assim com todos os seus talentos para servir Mahaprabhu, ele vai até Vrindavana. E depois Gopalabhata Goswami foi, mas não antes. Under uh, sob a guia de prabhada uh, Sarasvati, uh, também então, e dia eles cantavam santos nomes. Né? E qual é o ponto? You know, prema, Vamos supor que quando você sente esse prema raça de, de, pela misericórdia de Mahaprabhu, você já está flutuando no oceano de Rasa Sagara. Como é possível que aquele homem possa tornar-se um homem tão forte, tão bonito? Para Bodhananda, por exemplo, ele era é muito forte, muito atraente. Porque eles vêm de uma família muito, muito elevada. Então, qual é a questão? Mahaprabhu foi para Varanasi muito mais tarde. Então, como é possível que alguém que tenha recebido a misericórdia plena de Mahaprabhu escrever ele escrevesse coisas imperfeitas. Ele estava totalmente absurdo. Então, não é possível que eles sejam as mesmas personalidades. Se você disser que ele ia dar a Sampradaya, ok. Mas ele mudou para Gaudiya Sampradaya. Não, mas não é possível, por exemplo, dizer como as pessoas querem dizer que depois ele trocou e voltou para o mayavadismo, uma pessoa que alcança é, siddhanta e amor puro por Krishna, que se associa com Mahaprabhu, é, tal então pessoa não pode voltar para ser mayavadi, é impossível. Então, nós não podemos dizer que para Bodhananda e Prakashananda sejam a mesma pessoa, porque depois que você bebeu esse néctar da perfeição de Mahaprabhu, quem voltaria a se tornar Mayavadi depois? Não. As pessoas querem basear isso num único verso, sem entender o, o significado desse verso. Quando Prabodhananda diz que ele não é um Vaishnava e que ele é um Mayavadi, ele está sendo humilde, não dizendo que acredita nisso. Então, ah. a Krishna das vai dizer: Eu sou inferior a um verme. Você acredita que é verdade? Claro que não. Quando o Vaishnava fala dessa maneira, nós não podemos acreditar. Ele exprime a natureza humilde. Então, você quer provar isso? Mas isso está errado. Ele nunca veio até Navadvipa, ele só mentalizou o Navadvipa e viu seus, sua mente, sua tela mental, nos seus sonhos. Mas ele nem dormia. De tanto seva ele fazia. Se você nunca foi para os Himalaias, como você pode descrever os Himalaias? Se você nunca foi para o Vrindavana, como você pode escrever a descrição de Vrindavana? Porque eles são associados eternos. Então, Gopalabhata Goswami. E para Bodananda, eles nunca vieram. Porque? Porque eles já estavam em Navadvipa. Quando o Senhor decidiu voltar para cá, eles já estavam aqui. Então ele vai é, descrever as glórias de Navadvipa, vai escrever sobre a beleza, as glórias eternas de Navadvipa, do Dama Sagrado de Chaitanya Mahaprabhu. Que também está descrito no Chaitanya Charitamrita. Então, isso não pode ser comprovado, ele não é a mesma pessoa, eles não são a mesma pessoa. Quem fala isso está errado. Então, está escrito que depois de, durante 18 anos, se você tomar sannyas, 12 anos, você não deve ir para a sua casa. O melhor seria você nunca mais voltar, mas se você voltar, tem que esperar 12 anos. Não antes disso. E quem sabe quando ele tomou sanhã? nós não temos esse cálculo. Se você quiser discutir comigo, você tem que considerar esses pontos. Nós não podemos dizer que tinham passado 12 anos e por isso que ele voltou para casa. Nós podemos, porém, confirmar que onde Mahaprabhu fica é Vrindavana. Isso sim nós podemos confirmar. Então, como uma discussão uh, jurídica, nós podemos confirmar que onde que Mahaprabhu está, aquilo é Vrindavana. Sim ou não? Sim. Então, quando Mahaprabhu está na casa de Prabodananda, junto com Benkarbhata e Tirumannabhata, ali, se manifestou o Vrindavana, porque Mahaprabhu estava lá. Então, onde quer que ele estivesse, ele é a manifestação do Senhor Supremo. Se alguém abandona a família para ir para o Vrindavana, ninguém pode criticá-lo. Como o Pak disse, eu não vou para Calcutá. Eu estou indo para Gaudiya Mata. Gaudiya Matéa Prácrita. Krishna, se Krishna está lá na minha casa, você não vem? Por exemplo, o das Babaji Maharaja está dizendo, ele não, não, não ficou mais com seus pais depois que ele se tornou um Babaji, mas se Krishna for a casa dos pais dele, ele vai fazer o que? Ele vai lá, onde quer que Krishna esteja. Então, se existe a possibilidade de que Prabodhananda tenha levado Mahaprabhu comer prachada na sua casa, de onde ele não poderia voltar, porque ele era sannyasi, pelo fato de que Mahaprabhu estava lá, aquilo era Vrindavana, não era mais a casa dele. Então, não, não, há, não existe esse problema. cada disse, eu quero jogar para longe. A, a posição de Sanyasa. Eu posso jogar isso fora. A minha posição como Sanyasa, é disse Gadadara, que era Dharani nos passatempos de Krishna. Para ficar com Mahaprabhu, eu poderia jogar essa posição eterna para fora. E Mahaprabhu vai dizer para ele, não, você não pode fazer isso. Você vai servir Tota Gopinata. Mahaprabhu manda de volta, porque sim, nós temos que seguir e desejar estar com Krishna e é por isso que Gadadara dizia que iria abandonar a sua posição de sannyasi para servir Mahaprabhu, mas Mahaprabhu lhe dá outra instrução, fique como sannyasi e cuide deste templo. Então, aí não é a presença de Krishna que é superior e sim a instrução de Krishna que é superior, isso Maharaj está querendo dizer. E Raganuga, esse amor tão profundo que nos faz ser capazes de jogar para trás qualquer rigor para servir Krishna, não é algo que você aprende, é algo que você amadurece. Aqueles que falam que você deve se comportar como Raganuga, simplesmente aprendendo esse, essa maneira de viver, essas pessoas estão trapaceando. Ninguém pode te ensinar Raganuga Bhajana. Isso é... Bakhtinoda Thakur diz, aquele que quer te ensinar a ser um raganuga é um trapaceiro. Bakhtinoda Thakur escreveu isso. Você não pode atacar essas verdades que estão sendo explicadas nessa aula. Que alguém que queira me atacar de Shambhaba não vai conseguir, porque eu estou baseando tudo isso aqui nas Escrituras. Para é um grande Vaishnava, ele é um Rasika ah, Ele não pode ser um Mayavada. Ele vai viver até o último segundo da sua vida em Kamavan. O Samadhi dele está lá. O Samadhi de Gopalabhata também está lá, e ao lado do, do, perto do Samadhi de Prabhada ele tinha uma raça, um, uma paixão, um sentimento por Krishna que era exclusivo. Se um dia você se qualificar e se eu estiver ainda aqui neste mundo material, quem sabe nós possamos ir até lá, ou discutir, não, perdão, nós vamos tentar discutir esses pontos. Ninguém pode entrar à força no nível de iraganuga. Então, eu tenho dado, falado sobre versos que comprovam esse ponto. De Shambaba. <tos> Tudo este verso. Um dia Maharaj vai explicá-lo. Ele fala como se Radharani estivesse ali com ele, observando ele. Como podemos imaginar que Radharani ou Krishna é possível para nós? Não, é impossível. Se Radharani aparece, nós desmaiaríamos, até o próprio Krishna desmaia. Quando ele vai encontrá-la, a flauta dele cai, as roupas dele ficam mal arrumadas. Não é uma questão de discussão filosófica, é uma questão de compreensão e realização através da vida espiritual. Nós precisamos fazer uma vida espiritual muito concentrada, não se arrisque. Quem vai prometer que na próxima vida você possa continuar esse caminho? Entende? Pode ser que não. Então dedique-se agora you can see what is the condition of Krishna. So, Pramodhana Sarsipal, you are as our topmost, your Sikha Chaya, topmost, Rasika Sikha Acharya, our reputation, our and, and our Pramodhana Sarsipal. Oh, tremendous. So, this way, In the same I wouldn't discuss anything about Pramodhana Sarsipal. I'm just touching. Staying at the bank of the ocean of, you know, prema of Pramodhana Sarsipal, eu estou aqui na margem do oceano do Prema que está no coração de Prabodhananda Saraswati Sarasvati e eu toco uma gota dessa água desse oceano e pingo ela sobre a minha cabeça para receber a sua misericórdia. Krishna é o oceano infinito e seus devotos, seus associados também são este mesmo oceano. Sem uma misericórdia direta de Radharani é impossível escrever como ele escreveu. Raghunatas Goswami escreveu, Rupa Goswami Pada escreveu. o tempo o tempo é limitado, por isso peço perdão. E peço perdão aos pés de Lotipra sīraba ati samsāru sindu uttaraṇe hṛdayaṁ yadi śāntam sankīrtanaṁ netara sevamati manuṣye gremaṁ ambudau viharane yadi citta vīti caitanya canda carane puruṣān rāje caitanya canda carane puruṣān you like to swim In the ocean of Prema. Someday I can discuss anyway. Excuse me. Vast chapter. darshan is ocean endless. Like a small fly you can touch. Follow. So you wait and for some time, you can try. Follow. Because time cannot pass. I forget so many things to speak. I forget due to hurry. You can go. Yeah, yeah. Okay. Tell about that.